Me estou morindo de la risa. Como falo isso em português? Tem várias formas de você dizer isso em português. Claro, fica até o final que tem conteúdo extra. Por exemplo, quando você estiver vendo um filme, quando você estiver conversando com alguém, quando você estiver passando um momento muito engraçado, né, que faz você. Ri, você pode falar que tá cascando o bico. Rachando o bico. O bico, nesse caso, seria a boca, ok? O bico, como se fosse de um pato. Dando gargalhadas. Parece com o espanhol, né? Carcarras, gargalhadas. Morrendo de rir. Caramba, eu estou morrendo de rir aqui vendo esse filme. Chorando de rir. Nossa, eu choro muito fácil rindo. Tudo que eu não choro de tristeza, eu choro rindo. Rolando de rir. Ou também, mais informal, você pode falar que tá cagando de rir, né? Como o espanhol tem... Ah, mas você está cagando na risa, cagando na risa. Aí você pode falar também que você riu tanto que ficou com a barriga doendo, né? Sabe quando você ri, você fica morrendo de rir e, e até dói a barriga? Pois é. Ou ainda mais exagerado, né? Você riu tanto que você ficou sem fôlego. Você fica sem ar. Como é que é isso? Pega como, como sinalino. Eu preciso tomar água, eu preciso respirar, porque eu tô rindo muito. Conversando, contando história, você pode falar que, nossa, ontem foi muito bacana, foi muita risadagem. Quando muitas pessoas estão rindo, risadagem ou se tiver numa situação assim que tá uma baderna já, já tá uma bagunça, já tá um barulho, uma barulheira, você pode falar tipo, nossa, que algazarra é essa aqui? Que todo mundo tá rindo, que algazarra é essa, né? Então, todo mundo fazendo muito barulho. Vale mencionar também, por exemplo, se você conhecer alguém, você quer fazer um comentário, você pode falar que você gostou do sorriso dessa pessoa ou que você não gostou do sorriso dessa pessoa, né? Do sorriso. Tem uma diferença entre o riso de você há, há, há, e o sorriso, né? De você tá ali como uma sua risa e não risa é diferente. Você pode falar, ah, eu não gostei da risada dele. Ou também você pode falar, eu não gostei dessa sua risadinha. Você faz um comentário e a pessoa, <risos> tipo, hum, que? Por que você tá assim? Tipo, não gostei dessa sua risadinha irônica. Ou também, não gostei do sorriso dele ou dela. Tem outras variações também, ok? Você pode falar que tá rindo rios rindo muito rindo a beça a beça é muito ok a beça pode ser usado para várias coisas tipo nossa tinha gente a beça nossa tinha comida a beça também você pode falar rindo alto até mesmo para escrever você pode falar rindo alto alguém manda alguma coisa e você rindo alto. Ou rindo pra caramba. A gente usa muito esse pra caramba, pra exagerar, pra não falar palavrão, ok? Em, em português, pra caramba, caramba não é palavrão. Tranquilamente, você pode falar, caramba, nossa, que impressionado com alguma coisa. Então você fala, nossa, tá chovendo pra caramba. Nossa, eu tô rindo pra caramba aqui com esse filme. E umas variações aqui de rindo até acontecer alguma coisa, né? Você ri ao ponto de rindo até chorar, rindo até perder o fôlego, eu mencionei anteriormente, rindo até a barriga doer, rindo até a alma. Aí também vai ter as comparações, né? Que você pode falar, eu tô rindo como tal coisa, né? Então, você pode falar, rindo que nem um condenado, rindo que nem um doido, rindo que nem uma hiena e rindo feito um palhaço. Você viu que eu usei que nem tá, tá, tá, e feito tal coisa. Fiz um vídeo sobre isso, ok? Como usar que nem em português. E também rindo como se não houvesse amanhã. Nossa, eu tava rindo como se não houvesse amanhã. Tava rindo assim a ponto de morrer. Já passando aqui pra uma variação dessas risadas, você também tem a forma de rir online, quando você tá escrevendo, né? Você tá lá conversando no WhatsApp, tá no Telegram, conversando com as pessoas. Também tem as abreviações pra você rir. A primeira que você vai ver é KKKKK. No Brasil, quando você tá contando história e você, nossa, eu tava contando lá e todo mundo KKKKK. Não sei porquê, também você vai ver RS, RS, RS, que é tipo risos, risos, risos. Vai ter o Ré, Ré, que seria tipo com J né? em, em espanhol, tipo que pra gente soaria tipo j -j -j -j -j -j. Ou vocês falam também tipo o hahaha -ha -ha -ha -ha, com J. E para nós no Brasil seria com H, então ha, -ha, -ha, -ha, -ha, -ha Que é mais, mais formal, tipo hahaha. -ha -ha -ha. É. O melhor mesmo é você fazer a mistura de quatro letras na doida. Você simplesmente escreve assim, você vai digitar nas quatro letras, que seria H-S-A-U. Em qualquer ordem, ok, não importa. Quanto mais você estiver rindo, mais você digita. Também vai ter o hell, hell, hell, hell, hell, hell. hell. Tipo, H, é Qualquer variação desse, dessas três letras. E a versão gringa também, né? L-O-L, -L, que seria rindo alto, né? Laughing out loud. Agora, algumas frases para descontrair aqui. Tudo que vai, e volta. Menos as canetas que eu emprestei na sala de aula. Quem curte balada é adolescente. Adulto gosta é de dormir com os boletos pagos. Os boletos são as contas. Ó. Os trabalhos... <risos> Os trabalhos em grupo me ajudaram a entender por que o Batman trabalha sozinho. Eu aproveitei também para deixar na descrição do vídeo um link aí que eu fiz com alguns filmes em português, de comédia, ok? Para você rachar o bico. Claro também que vai depender do seu senso de humor, né? Tipo, às vezes o pessoal vê um filme, tipo, não achei graça no filme. Outra pessoa vê o filme, nossa, é muito engraçado. Caramba, eu não vi graça. Fiquem de olho aí no canal, ok? Que eu sempre estou publicando mais vídeos, mais conteúdo para vocês. Claro, acesse a minha página também, que tem mais conteúdo relevante para que você continue aumentando o seu nível, beleza? Grande abraço e a gente se vê. Valeu!